Seja bem-vindo a mais um vídeo Estou aqui com um vídeo de Sa San um de Dia de Meu Deus tá tudo mundo Calma calma calma Eu consigo Eu consigo Calma Pronto Já tô Eu não sei mais o que eu tô falando Porque Bugou travou aqui que vocês não vão entender Na verdade eu não sei nem falar direito eu Não sei nem ficar essa balsa e finalmente a gente... Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Será tem um filho da puta morreu. Quem que é que tá tirando? O que, é que ele faz? O que, é que tá acontecendo, meu Deus? Tá pessoal, então...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 Eu odeio essa arma laser! Dia da puta, ainda tá Ainda tá Eu odeio essas, essas bolsas, essa arma laser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 Nosso grupo, Meu Deus, pessoal, vai deixar. Vai deixar que filho da puta ganhar. Fudeu, mano. Ah, fudeu, matou todo mundo. Não acredito. Meu Deus, tem muita gente, tem muita gente. Pia da puta. Ai, caralho, mata tua mãe. Vou ganhar essa desgraça. Mentira. Eu, eu, na verdade, não tô nem surpreendido. Sempre é o meu grupo que perde mesmo. Fica que tal, tá o cu. Ah, fudeu. Ah eu também sou novo só ficar atrás de essas da proteção aqui eu não tô enxergando, tô, eles estão muito longe, eu não sei como eles conseguem enxergar de longe não o jogo também é uma filha da puta eu sou pessoal eu sou nível 24 mas o jogo me coloca contra nível 70, 56 74 74, 74 puta merda seu é filho da puta caralho ele já para marcando puta que pariu Aqui em jogo, ah, ótimo! Muito bem, eu não, não matei ninguém, eu não sei mais o que tá acontecendo. Tipo assim, eu sou nível 24, pessoal, não é me culpe, Porque. Você parece burro! Ei, hey, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Ah, fodeu! Meu Deus, é muito laser, tem dois lasers. Tem muita, tá todo mundo aqui, fudeu. É, também temos um problema no jogo que as balas atravessam, sabe? A proteção. As... Sabe? É tipo aquelas macumbas assim da galinha preta. Indignação. Aqui é ó, todo nível 64. Só eu que sou a bosta aqui. 24. Tem uns um 25 também. Que fudeu aqui também. Ele também fodeu-se, né? Como eu? Ótimo. O jogo também está demorando muito. Para encontrar uma torre de um servidor de um jogo. Eu não tô gostando mais disso. Eu não estou não gostando. Finalmente. Cinco segundos. É assim que eu volto. Tá em espanhol aqui também. É que eu espanhol que eu entendo mais. Compreendo. Vamos, pessoal. Quer ver? Olha, olha. A gente tem tudo pra ganhar. Aí tá todo mundo correndo. Todo mundo já... Já, já estamos saindo da E. Estamos na D. Na zona D. Eles já estão na B, né? Agora é. Eles já estão na C, fodeu. Vocês vão jogar uma bomba aí, sai daí. Laser! Já era, protege até já agora Normal, a gente Vamos ganhar? Vamos? Será que vamos? Quer dizer é... ganhar não, ativar a zona hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Meu Deus, joga uma bomba de comorra Eu vou matar quem foi minha sentinela Que eu sou meu roubano, não sei matar ninguém Já dá tá. A bala de novo segura a porra AAAAAAAA ah! Eu tô comendo comida! Tira em estuda, atira tira pra... Eu venho assim, atira pra colocar oh, o lugar Fudeu Ai tem um inimigo... Slay! Eu vou invadir, eu vou vamos invadir, vamos invadir! Vamos invadir! Ah, eu também sei que né? Manda falando que que invadir! Sai! Mano com eu não fiz nada, eu não fiz nada com você que você me matou! Por que você me matou em? Sabe, eu gosto de falar! Matou em. Ama-me! Julga-me! Pechuba-me! Afi, ah, afi, ah, afi. Ah, Pelo menos estamos com três horas ativadas. Sim. Estamos na frente de, de vida. Estamos com 24, 124. E eu estamos com 119 Sim. Onde que eu morro? Eu jogo a granada, assim. Meu Deus aí é Tirar minha sentinela, que é uma ver minha sentinela, você não vai conseguir nunca. Fudeu, filha da puta, e matou de novo. Matou em de novo, novamente. Ah! Que os caras, minha vida é uma bolsa, até perder o jogo, me odeia só. Me dá uma bolsa no jogo, aonde ah, eu não sei o que é que mais, sendo, meu caralho, joga bomba, filha da puta, eu vou morrer!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 Espero que esteja gravando e novamente mesmo mapa. Então, pessoal, novamente mesmo mapa. no can do como assim? Já estamos ruins assim? Tô todo bugado aqui. Ai, Mega eles já estão na fé, eles já estão na fé. Eu coloco, eu coloco minha sentinela primeiro Meu Deus, eu não vou Será que eu vou? Ah, eu buguei Mata, já pra me mata, aproveita para matar Será lava doce, bugatudo também, tá bom? meu deus o meu, eu, a me, é hack você é hack? vai que no que eu hack também eu mal renasci ali eu mal renasci e eu, eu, eu, eu morri um segundo É simples, quando eu vou gravar, eu tô, eu tô noob Morri! Eu quero me matar. Alguém me mata. Por favor. não tenho filha da cama. Caralho, eles estão aqui de novo, cara, eu te odeio, pega aqui vagabundo, eu estou atirando aqui, eu estou atirando aqui, eu estou atirando aqui, eu estou atirando, what the fuck, mano, eu estava atirando no, no fantasma, ah, doeu. Deus sabia que é meu Deus, muito legal, soninho.